Fala rapaziada, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal galera E é o seguinte mano, hoje eu trago um, para vocês mais um vídeo de Minecraft aqui no canal galera E sim, <risos> depois de muito tempo... Eu, tô, eu trago dois vídeos, e sim é um milagre do, de Deus, eu não sei, enfim, olha estamos aqui para mais um vídeo E nesse vídeo eu vim ensinar aqui a vocês como fazer uma skin assim como Sempre a minha assim, a, da minha né? mesma cor Pô, é, O que eu quero ensinar nesse vídeo é mais ou menos assim Sabe quando você vai criar uma skin, só que a skin fica meio que só com uma cor porque você não tem uma variação Tipo, vamos supor, é, sua skin é vermelha assim como a minha Aí a sua é, skin, você só usou um vermelho, mas queria uma variação de vermelho, tipo um vermelho mais claro nas mangas, um vermelho mais escuro não, não, no peito assim, tá ligado? Aí só o problema é que você não sabe, por exemplo, o, muitos youtubers têm skins assim, na verdade pra maioria, tipo Jazz Ghost, Authentic, é, até o Vinicius 3 mesmo tem skin com variação de cor, e hoje eu vou ensinar aqui pra vocês é como tá fazendo uma é, no celular, beleza? E é muito fácil, mano. Então eu já peço pra você deixar o seu like, mano, se inscrever nesse canal porque esse canal eu quero bater mil inscritos até o final desse ano. Então, se você puder me ajudar pode se inscrevendo aí e deixando o like, beleza? Bora tentar bater nesse vídeo, sei lá, 20 likes. Se bater 20 likes, é... eu faço um outro tutorial de outra coisa. Aliás, comenta o que você quer de tutorial aí pra mim fazer porque eu tô sem muitas ideias de to... vídeo de tutorial, beleza? Então é nós, galera. Tamo junto e bora lá pro app, esses que nós vamos usar são esses aqui, o Skin Editor 3D for Minecraft, ele é o que nós vamos editar, e mais um que nós vai colocar as figurinhas, aliás, vocês devem estar vendo aí é, minha resenha aqui, que foi... App, é, mesmo não falar né, Eu vou borrar, até porque o YouTube é meio, meio difícil de compreender Porque os caras vão lá e colocam uma restrição de idade E o outro aplicativo é esse aqui, o Mac Skin Factory Cria o é personagem do seu sonho Então primeiramente nós vamos abrir aqui o Skin Editor Já vou dizendo que você pode já desligar a internet aqui Porque essa desgraça tem muito anúncio, mano. não tô nem brigando você não tem noção, porém galera, os anúncios são que deixam o aplicativo vivo, porque se não fosse os anúncios, o aplicativo provavelmente já teria falido, entendeu, então é, eu vim ensinar aqui hoje, então bora aqui entrar, primeiro você vai esperar, assim ah, que você entrar, ele vai pedir uma permissão, eu acabei pulando essa parte do vídeo, aí você carregou aqui, Aí você pode ver, tá aqui tudo normal, o personagem aqui, você provavelmente usou esse aplicativo. Então eu não vou precisar ali ensinar como faz a skin assim. Você só vai pegar aqui, ó, o lapisinho, escolher aqui uma cor, por exemplo, sei lá, vou escolher uma cor aleatória, vermelho. O vermelho é minha cor favorita, então eu vou colocar ela. Aí, por exemplo, eu pinto aqui, ó, essa parte, aí eu vou dando um zoom assim e vou terminando aqui. Então, é, eu não vou cortar essa parte do vídeo. É, enfim, eu vou fazer aqui a skin numa time-lapse. É uma skin meio é, meio simples para só para mostrar esse tutorial, beleza? Então eu vou criar aqui a skin e vocês vão acompanhar aí a time-lapse, beleza? Espero que goste da música que eu vou colocar. Galera, eu terminei aqui a skin, é uma skin meio cedo, você pode ver que eu nem coloquei detalhes nela, por exemplo, sapato, coisa assim Porque não é uma skin que eu vou usar, não é? Então, beleza, depois que você fez aqui sua skin, mano, você vai clicar naquele negocinho ali de salvar Aí vai ter aqui várias opções, salvar no Minecraft, que é a primeira opção Salvar na galeria, usar skin, os joguinhos que eles criam aí, mas você vai salvar na galeria, beleza? Aí você salvou na galeria, vai estar tá dizendo, sucesso! Aí, bro, você sai do app, mano, e agora vamos lá pro aplicativo também tá na descrição pra quem quiser baixar. Na verdade, você vai baixar, porque você tá vendo tutorial, né? Você vai fazer o tutorial. Você não tá fazendo tutorial por boas, tutorial por todas, tu... você quer fazer o tutorial. Enfim, você vai permitir aqui o que ele pedir. E tá vendo aquela caixinha ali, uma pastinha? Você clica nela. Aí ela vai tá abrindo a sua galeria. E eu vou borrar, provavelmente eu vou borrar aí, porque eu não sei se vocês. Eu não quero que vocês vejam as minhas coisas, cara Caraca, eu fiz a skin com tanta pressa Que eu nem fiz detalhes ainda Aí tá aqui a skin Beleza, você tá vendo aqui, tá assim Aí você vem aqui nessa outra lupinha aqui Nesse meio que, parecendo a, a logo do Firefox lá O navegador, você clica aqui E vem aqui em abrir Você clica em abrir mano Você vem aqui nessa outra bolinha aqui baixo um quadradinho e você clica no de cima Três vezes no de cima já tá bom você pode ver que a skin já mudou, mano. A skin já tá mais cara Você que salvar. E pronto, galera. A sua skin virou uma skin toda detalhada. Agora é só você entrar no seu Minecraft e curtir. Vamos aqui, aqui entrar e mostrar pra vocês que tá funcionando assim. Que a skin ficou bem detalhada, beleza? Mas se você tá assistindo até aqui, mano, já peço pra você deixar seu like, entendeu? Porque, mano, esses vídeos dão muito trabalho. Ainda mais quando eu não sei uma ideia de vídeo, mano. Eu fico muito tempo pesquisando no YouTube tutoriais para tentar é, fazer um tutorial, entendeu? Tipo, eu pego um tutorial e faço a base do tutorial, entendeu? Então, se você puder se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, eu ficaria muito feliz. E se puder comentar algum tutorial, que você quer que eu traga no canal, comenta aí, desde e que você de entrou aqui, eu tô usando um... Um bagulho de anti-lag, porque certamente meu celular tá muito doido e tá travando. Pá. Enfim, você vai vir naquela aba de skins, mano. vi na aba de skins. Aí você vai estar tá esperando aqui e carregar. E vai estar tá aqui, criar personagem, editar personagem, aí cê vem de boa, né? Fica lá, em editar personagem, criar personagem, galera. Sei. Esse é o antes da skin, essa skin antes era assim. E mano. esse é o depois da skin, mano, sim, a skin ficou totalmente detalhada. Hum. Pra você colocar a capa, se você não sabe, é aqui escolher capa e pronto. E na sua casa que vai dar certo, na, na sua casa não, no seu celular né, é um idiota. Enfim, muito obrigado por quem assistiu, tá aqui, se você gostou, deixa o like, se inscreve, como eu falei, eu quero bater meus mil inscritos até esse ano, então, muito obrigado, todo mundo tá se inscrevendo, compartilhando o canal, muito obrigado, sério, mano, eu fico muito feliz com esse com isso, então, é nóis, mano, até beijito e falou!